Canto as coisas do sertão, minha terra, meu torrão. Amo as coisas desse chão, dessa gente criativa. Destilo de arte e cultura com todo encanto e candura. Meu verso é miniatura da obra de patativa. Canto mais por desaforo, pois canto é melhor que choro. Quem sabe vai dar namoro, porque arte é coisa única. Falo do desassistido o que sofre a dor do gemido. Meu verso traz motivo, a obra de sua cena. Apesar dos desalentos, vou seguindo meus intentos, espalhando aos quatro ventos o eco da minha voz. Não faço como favor, da melhor forma que for, eu faço arte por amor, como Raquel de Queiroz. A arte em tudo se encaixa, tem onda alta e baixa, uma surpresa na caixa revelando inspirações. Cada dia uma surpresa, um susto ou uma beleza, posso afirmar com certeza, sou seguidor de Camões. E assim vou levando a vida de maneira destemida, trazendo a arte embutida no meu vestido de Rompante. Sou igual o galo de rinha que canta enquanto definha sua cópia escritinha de Rodolfo Cavalcante. Enfim, sou meio santeiro, Miguelzinho, violeiro, sabiá, velho parceiro que me ensinou. Arrimar, rimar, bule-bule e coleirinho, que heróis que cantou sozinho, canarinho e passarinho, artistas do meu lugar. Talvez de mente iludida, sonho com a missão cumprida e quero findar minha lida com um legado ao povo. Cresce tudo o que reparte, quem gosta disso se farte, sou um resumo da arte do povo que convivi. Poeta Oliver Brasil... Esse é o nosso cordel de sábado. Fica com Deus.